Na primeira reportagem sobre o Programa Nacional de Banda Larga, você conheceu um retrato da internet no Brasil. Hoje, você vai saber como a banda larga popular vai chegar até sua casa e qual o papel da Telebrás na execução do programa. Confira na reportagem de Kleber Farias. Para democratizar o acesso à internet em todo o Brasil, o governo tem uma meta ambiciosa levar a conexão em alta velocidade a 4.283 municípios até 2014. Para tirar essa meta do papel, o governo federal decidiu, no ano passado, reativar a Telebrás. A empresa estava praticamente esvaziada desde 1998, quando ocorreu a privatização das telecomunicações no Brasil. A nova Telebrás tem agora um papel muito importante na massificação do acesso à internet. Fazendo acordos com outras empresas do governo, como a Petrobras e a Eletronorte, que já possuem redes prontas de fibra ótica, a Telebrás está ativando uma estrutura de dados que pretende alcançar todo o país. Essa grande rede de fibras terá mais de 30 mil quilômetros de extensão e será dividida em quatro linhas. Sudeste, Sul, Norte e Nordeste. A meta da Telebrás é concluir o Anel Sudeste até o fim deste ano. O primeiro trecho já ficou pronto no final de junho e liga a cidade de Tumbiara, em Goiás, à Brasília. Até 2014, é, o nosso plano é chegar a 4 mil, aproximadamente 4.200 cidades em todo o Brasil, com uma, uma rede de 30 mil quilômetros de fibra ótica. E agora, com esses acordos que nós assinamos com a, com a Eletronorte, eu acredito que é só ampliar para mais de 35 mil quilômetros de fibra. A Telebrás está investindo na construção de novos cabos de fibra ótica, tanto os backbones quanto os backhauls. O backbone é a espinha dorsal da rede, uma linha principal que atravessa e interliga todo o país. É dele que sai a parte secundária do sistema, o backhaul. O backhaul sai de algum ponto do backbone e chega até a entrada das cidades. De lá, os pequenos e médios provedores que tenham feito acordos com a Telebrás vão captar o sinal de conexão da fibra ótica e levar até as casas das pessoas. Isso vai ocorrer por meio de antenas, de postes ou instalação subterrânea. Na verdade, nós não vamos vender diretamente para a população, a nossa, a nossa estratégia tem sido, onde não há nenhum provedor disponível, desenvolver novos provedores. Na próxima semana, você confere na última reportagem sobre o Programa Nacional de Banda Larga, quanto o governo está investindo para tirar o projeto do papel e quais são os primeiros resultados práticos da iniciativa.